Oi, meu povo! Bora, então? Vamos tirar aqui a nossa primeira peça. Vocês vão receber os moldes assim, né? os moldes, os tecidos, né? Assim, sublimado, tá? Aí, vocês vão destacar. Aqui, eu vou destacar só uma, porque eu vou fazer só uma peça, né? Mas, vocês vão cortar direitinho aqui, ó. Para fazer a peça. Vocês estão me perguntando o que, que vai precisar, né, para fazer. Você vai precisar. Essa peça aqui você consegue fazer todinha na overlock, tá? Inteiramente na overlock, a produção é rápida. Então, vocês vão receber as peças prontas, tá? Estiquem bem, tá? Aqui eu tô com um pouco espaço, né? de quem vem pra vocês cortarem certinho, tá? Eu vou destacar o tamanho 6 então aqui tá as costas já vou destacar a frente também Eu coloquei aí na Shopee que eu preciso de 10 dias para fazer, por quê? Porque se tá saindo pedido e conforme vai saindo muito pedido, aí eu preciso de tempo para estar estar mandando para gráficas fazer a sublimação, né? Senão não vai dar certo. E, se, e a Shopee não pode perder o prazo, né, de postagem. Então eu coloquei 10 dias. Mas isso antes já é já é enviado, tá? Assim que você faz a compra, se eu tenho aqui em estoque, eu já mando para vocês. Quem comprar aí antes, né? Antes recebe, né? Enquanto eu tiver estoque. Então a, as costas já está aqui Aqui ficou indo uma rebarba, né? Tira tudo. É um pouco maior. Tem a tabelinha de tamanho aí pra vocês também, é um pouco maior já pra você cortar, tá? Então, as costas tá aqui. Reserva ali. E agora, a gente vai tirar a nossa frente tamanho seis, né? Já que as nossas costas, a gente tirou o tamanho seis. Então, ó, cada um vai o tamanho Aqui, ó, do ladinho Tem o tamanho de todas as peças, tá? Então, bora lá cortar a nossa frente Você pode fazer na reta também Na doméstica também Caso você queira, tá? Também dá Aí você faz a costura invisível, né? Mas... O ideal é fazer na overlock, tá? Ribana, você usa a ribana que combina com a peça. Essa aqui eu vou usar ribana amarela. É ideal para quem não tem a prensa, para quem não tem os aparelhos de sublimação, tá, gente? É ideal. Aqui eu vou tirar só uma peça, mas você tira tudo. Então, essa esse modelo da copa, os tecidos é tecido que vai para você, né? Você vai escolher a cor que você quer, a estampa que você quer ali e vai para você o tecido de 1,80 por 1,40 e vai as oito modelar as os oito do tamanho, tá? os oito tamanhos vai pra você que é o tamanho 0, 1 um, tá? tá? Então, aqui já cortamos a frente e as costas. Tá aqui. Agora, a gente vai lá na máquina pra montar essa peça. Já vou pegar a ribana, a verde ou amarela. Eu vou usar a amarela, né? Queria dar cor, mas não tem bem da cor. Vou ter que usar essa aqui. Procurem a... A, a ribana da cor, tá? Que seja da cor. Então, eu vou cortar a ribana aqui. Bora lá fazer a peça. Vem comigo. Estamos aqui Bora fazer a nossa peça então Aqui Vamos pegar os ombros Pegar o ombro aqui Pegar a nossa ribana Poderia ser um pouco mais grossa Mas tá bom é só pra mostrar pra vocês como que é, tá? Vocês vão essa esse modelo, esses modelos aqui vocês vão receber frente e costa Sublimado, tá? Esse daqui, frente e costa suprimado aqui a gente tá passando a ribana no degote Tá? Aqui, ó, arremate, eu já expliquei pra vocês. Aqui, vamos arrematar o outro ombro aqui. Ficou assim. Vamos passar ribana na, ó, na cava do braço. E agora vamos arrematar aqui, juntar aqui ribana com ribana, debaixo da máquina e agora passar ribana aqui embaixo. Você pode também fazer a bainha aqui embaixo, tá? Na galoneira. Mais rápido, mais fácil, mas caso você não tenha galoneira, nem a reta para fazer a bainha, você faz assim. Tudo na overlock. arremata aqui também tá como é rapidinho gente. até aqui e pronto nossa regata do Brasil tá pronta olha só como que ficou Esse é um tamanho seis. E é isso, gente pra vocês fazerem um monte aí de, de peças tá bom? então é isso, gente beijos, espero ter gostado, beijos